Fundado em 1978 no Gama Distrito Federal, o Centro Espírita Nosso Lar, (Cenol) cresceu e consolidou-se tendo como base a prática da caridade espiritual e material e o estudo e a divulgação da doutrina espírita, contribuindo para a formação do ser humano integral. As atividades desenvolvidas desde a fundação são fruto do empenho de inúmeros voluntários que dedicaram e dedicam tempo trabalhando com ideal, disciplina, amor e boa vontade. Em 1998, o Senal abriu novas portas no Residencial Brasília, comunidade carente localizada numa área afastada do centro do Novo Gama, em Goiás. O trabalho missionário abraçou novos desafios e os trabalhadores abnegados não deixaram a causa desamparada. O desejo de divulgar a doutrina do Cristo impulsionou a abertura de mais duas casas Senol. Em 2002, Santa Maria, cidade vizinha ao Gama, recebeu uma unidade do centro. Quatro anos depois, em 2006, foi a vez das terras do Pedregal, no Novo Gama, abrigar a quarta casa Senol. Ao longo desses anos, o trabalho cresceu e, quanto maior o desafio... Maior agarra garra e o empenho dos trabalhadores para replicar nas casas Senol as atividades desenvolvidas no Gama. Com o objetivo de promover a transformação moral de crianças e adolescentes, o Centro Espírita Nosso Lar oferece a Evangelização Infantil Joana de Ângeles, que atende crianças de 3 a 12 anos de idade. Tem também a mocidade espírita Francisco de Assis, que recebe os jovens a partir dos 12 anos de idade. Os adultos estudam a doutrina espírita na Escola Allan Kardec. São 13 semestres de um curso que abarca todas as obras do Codificador do Espiritismo. Como apoio ao estudo, temos a Livraria e a Biblioteca Allan Kardec, que oferecem diversas obras para compra e empréstimo. Abraçado o estudo, a prática da caridade vem como consequência natural e são muitas as atividades de acolhimento e promoção do bem-estar social. Visando atender as necessidades materiais mais imediatas, temos a distribuição de alimento aos domingos, na sopa fraterna Bezerra de Menezes. O trabalho fraterno também conta com a confecção de enxoval para gestantes aos sábados, no Grupo Meimei, com as mãos habilidosas que transformam matéria em arte no grupo de artesanato e com o Bazar Beneficente toda segunda quarta-feira do mês. A campanha de Fraternidade Alta de Souza leva às casas da comunidade palavras que consolam e recolhe doações, fazendo movimentar a energia que constrói. Boa parte dos donativos arrecadados são doados às famílias carentes e ao público que procura a instituição em situação de vulnerabilidade social. A caridade espiritual, fortalecida no amparo do ser humano, oferta tratamento espiritual e palestras que iluminam e promovem o autoconhecimento, chave do progresso moral. Em outra atividade, o Evangelho é levado às casas dos irmãos, auxiliando no início de um novo tempo, no lar de cada um. Harmônicas entre si, as atividades doutrinárias e mediúnicas pavimentam com o auxílio do irmão amparado, o caminho para o progresso intelectual e moral. Ao longo do ano, são realizados eventos, cursos, seminários e treinamentos voltados para o fortalecimento da rede espírita. As atividades contam com a alegria do Grupo Alvorecer e a apresentação da banda Reluzi, formada por jovens da Mocidade. Momentos de reflexão são estimulados pelo GEFA, o Grupo Espírita Fazendo Arte. Para o funcionamento de tudo isso, o Senol sempre contou com pessoas que acreditam no ideal espírita, ecoado na máxima, fora da caridade, não há salvação. E assim, a história registra a presença de irmãos que sonharam, idealizaram e, acima de tudo, colocaram em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. A família Senol agradece a participação de cada voluntário e estende um singelo agradecimento ao Criador, que possibilitou a cada um de nós o burilamento das nossas potencialidades por meio do trabalho fraterno na Seara do Amor. Se você ainda não faz parte dessa história, junte-se a nós e ajude-nos a construir um mundo novo.